ó ai ai ai não esqueci me de saltar perto ai pois eu eu eu avisei é isso é isso you guys Eu que... oh, Eu, que... eu tinha usado a minigun. What? Foda-se, <laughs> foda-se, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Então a ver se ela passava, estás a ver? Aaaah! Nice. Como é que é, Fran, não fui a ti? Ai, ah. And he fucked himself. And he fucked himself Uma ban. Tinha que ser uma banana feita. Ai, não, não, não, não, o que é que eu fiz? Mas. Desculpa, mas. Se falhares e ele sobreviver, não quer ser responsabilizado, ok? Ai! Ah? Ai, que ai, que ele não vai morrer! Ai, eu ele Ai, Ai, sexo Ah! <risos> foi <risos> Você me sobreviver Ai. mais tempo